Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Só um recadinho muito importante para vocês. Olha, presta atenção, gente. Final desse ano, dia 31, já está marcado, dia 31, vai ter um sorteio onde o nosso apoiador aqui do canal ele vai dar para você, minha seguidora, meu seguidor, que for contemplado uma bicicleta ergométrica, isso aí, uma bicicleta ergométrica. Então vocês vão comentando em todos os vídeos, a partir de hoje, todos os vídeos tem que ter comentário, porque vai ser selecionado um vídeo de hoje em diante, um vídeo vai ser selecionado para tirar uma pessoa que vai ser contemplada com essa bicicleta ergométrica. Vai chegar na sua casa, fique tranquilo, vai ser por uma grande empresa dessas aí, esses mercados, eu não vou falar o nome aqui, mas vai ser uma grande empresa que vai entregar na sua casa. Eu agradeço ao carinho de vocês, porque isso é fruto do nosso relacionamento. A seriedade desse nosso canal aqui está gerando vários benefícios. Ah, e a cinta modeladora... Ainda não saiu, sabe por que não saiu? Porque não bateu os 800, cadê vocês, minhas queridas guerreiras? Só 800 comentários e vai sair a, f... a cinta modeladora São cinta, três cintas modeladoras Então corre lá, dá uma olhada, passa para as amigas aí Que é para vocês poderem, quem sabe, curtir uma bicicleta ergométrica e uma cinta modeladora Vamos lá, vamos fazer um treinamento hoje Onde nós iremos trabalhar membros inferiores e a parte superior do nosso abdômen É bem simples Primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua garrafa PET, assim como estou com a minha aqui à frente. Vai posicioná-la à frente do seu corpo, dessa forma. Vai dar um passo à frente, flexionar a sua perna esquerda que está atrás, girar o seu tronco, volta à posição inicial e parou. Vai com a perna esquerda à frente, flexiona a direita, gira, volta à posição inicial e... E foi. Pegou? Pegou a mecânica? Vou fazer mais uma vez. Vamos com, com a perna esquerda, não. Vamos com a perna direita à frente agora. Eleva a sua garrafa, a linha do seu peitoral. Então você põe assim a garrafa aqui, próximo do seu peitoral, e faz essa extensão dos braços. Dá um passo com a perna direita. Flexiona a perna esquerda, faz um giro para o lado esquerdo, volta à posição inicial, desceu a garrafa. Eleva a garrafa mais uma vez, dá um passo com a perna esquerda à frente, flexiona a perna de trás, gira para o lado direito, volta à posição inicial e desce a garrafa. E vamos fazer mais uma, onde você eleva a garrafa, um passo com a perna direita, flexiona a perna esquerda, gira para o lado esquerdo, volta à posição inicial, desce a garrafa. Eleva a garrafa, e a última, dá um passo com a perna esquerda, flexiona a perna direita, gira para o lado direito, volta à posição inicial. Pegou? Espero que tenha pego. Lembre-se, nós temos um grupo fechado de treinamento. Esse grupo, caso você queira contratar esse serviço, você vai contar com nutricionista, cardápio nutricional para você perder peso cardápio especial para aquelas pessoas que estão acima dos 90 quilos e cardápio para quem quer ganho de massa magra, quem já perdeu peso, está com flacidez, quer botar aquele corpo com o menos possível de flacidez, vai ser o cardápio de ganho de massa magra. Entra aí na descrição desse vídeo que tem as informações e o mais importante, não se esqueça, deixe aí escrito nos comentários a cidade, e o estado de onde você está falando, dia 31, será selecionado um vídeo. Dentro desse vídeo, pegaremos uma pessoa de vocês que vai faturar aquela bicicleta ergométrica. Até o nosso próximo encontro!